Bug virar um Yonkou é sem dúvidas o hit do momento, pirata que sempre está no lugar certo e na hora certa, acaba de ganhar uma revelação e tanto, seus comandantes Yonkous são ninguém mais, ninguém menos que Draculi Mihawk, os olhos de Falcão e Sir Crocodile. a questão é como eles foram recrutados por Bug, e não só isso, escutamos sobre uma nova lenda, um homem misterioso com uma cicatriz de queimadura, quem seria essa figura? Além da espreita, o pirata misterioso que conversava com Crocus ou alguém já conhecido? Quer as respostas desses grandes mistérios. Junto com a confirmação do próximo tripulante dos Chapéus de Palha. Então se liga que eu vou falar disso agora. E aí galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Aclaro ah, que está o melhor capítulo da história do One <risos> Piece: Os comandantes Jonkons de, de Bug Revelado. Próximo tripulante do Chapéu de Palha: Mistérios sobre Pluto. Quem é a figura misteriosa com uma cicatriz de queimadura? Tem muita resposta legal nesse vídeo. Assistir até o fim. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão que é mangarático, dispara o like. agora com vocês, tudo sobre One Piece 1056. Então vamos lá galera, nossa história de capa acabou de ficar mais interessante porque temos nela Katakuri e Oven prestes a atacar os irmãos da Jerba. Fico feliz de ver Katakuri de volta e de maneira nenhuma os irmãos conseguem derrubar esse monstro ainda mais junto de Oven. Talvez... Tenhamos quem sabe uma redenção de Vin Smoke Judge aparecendo para segurar essas feras enquanto seus filhos possam escapar. Ou alguma outra coisa que venha a interromper esse ataque. Temos mais infiltrados nessa ilha aí. E a notícia da queda da Big Mom também já pode ter se espalhado pela ilha de Holy Caker. De qualquer forma, nosso capítulo começa depois que o banquete terminou na Capital das Flores. Shinobu e Raizo estão deitados na cama totalmente desnutridos, enquanto as bainhas vermelhas estão pedindo para eles se segurarem. Eles ficaram com uma aparência de casca vazia, depois que o almirante Aramaki sugou todos os seus nutrientes. E as bainhas vermelhas aceitam que o almirante disse algo verdadeiro, que Kaido era um impedimento que mantinha os seus inimigos distantes e afastados do país de Wano. Há um ponto importante da história nesse tópico levantado que as bainhas estão falando. Sobre a necessidade de Wano possuir um impedimento poderoso como Kaido. É real, não acho que nenhum lugar agora no mundo é seguro no momento e temos uma ideia de como o mundo já começou a virar de cabeça para baixo desde que os chapéus de palha e seus companheiros acabaram entrando no país dos samurais. O Yonkou é um título de renome, infâmia, peso não se refere ao capitão e sim todo o conjunto de sua frota. Antes ninguém atacava Kaido, apenas por conta que esse título trazia de significado, era preciso um exército equivalente ao dele. E mesmo uma Yonkou como Big Mon, que tentou invadir foi facilmente chutada por King Cachoeira Abaixo. Esse é também o motivo que fez o Barba Branca não vir ao socorro do país Deu ano, mas e agora? O que acontece em qualquer lugar que não esteja sobre a proteção direta de um Yonkou como sendo sua base? Ele pode facilmente ser invadido como vimos aí com o Almirante. Então as fronteiras do país de Wano continuarem... Existindo foi uma escolha muito sábia de Momonosuke pois mesmo que Luffy tenha o ano como parte de um território como um aliado Nada impede invasões só ver Barto queimando as bandeiras de Shanks o Ruivo Kinemon pede desculpas porque ele estava em Kuri com o Tsuru enquanto tudo acontecia com os almirantes e as bainhas Vemos que a sua esposa acabou se queimando no incêndio que ocorreu... Onde ela ficou para ajudar as pessoas que lá estavam... E é legal ver que o Kinemon encontrou o seu verdadeiro One Piece... O seu tesouro foi finalmente encontrado... Uma das coisas que impediu aí as teorias... De Kinemon vira a morrer na história. Era justamente seu encontro com a sua esposa. Que não tinha acontecido ainda. Mas então temos uma revelação interessante. A cena muda. Carrot chega porque foi chamada por Inuarashi e Neko Mamushi. Inuarashi diz então que ela foi nomeada para ser a nova governante do ducado de Mokomo. Que acaba chocando Carrot. E é nós também. Inu e no Ineco dizem. Que eles vão ficar em Wano para proteger o Amonosuke com os samurais. E ela é uma das poucas pessoas talentosas que foram para o exterior. Que tem experiência. Então ela deve ter o que é necessário. Para a próxima era. E mesmo os Minks mais fortes, como Wanda ou Xichillion, acabam aceitando ela como líder do seu povo. E junto dela também herdar a vontade do testamento de Pedro, que acabou reforçando. Kumamushi e Noarashi deixariam Zou para eles. Primeiro que eu gosto de ver Oda colocando preto no branco aqui. Escrito sobre a vontade herdada. E como isso tem um impacto direto no sonho e no destino das pessoas. Já Carrot, líder dos minks... Pode não agradar alguns fãs que queriam ela definitivamente no bando dos Chapéus de Palha. E até faz sentido porque ela ainda é literalmente uma criança sem muita experiência na questão de liderança. Mas o raciocínio de Inuarashi Nekubamushi aqui é que ela herdou a vontade de Pedro e viajou por muito tempo com um homem que vai trazer o amanhecer ao mundo. De qualquer forma, colocar ela como nova governante de Zou é uma maneira narrativa de Oda retirar Carrot da história por enquanto e não viajar mais com um Bando. Resta saber se ela vai realmente aceitar ou não. Agora vemos Momonosuke, Riori e Sukiyaki, que acaba revelando a eles que é o seu avô. Eu gostei bastante dessa cena. O Sukiyaki não tem culpa das coisas que aconteceu, se esconder não adiantaria nada. Eu não concordo obviamente com as escolhas dele de insistir ser alguém diferente quando o seu neto estava bem ali na sua frente, mas é bom ter essa conexão novamente, pois ele vai ensinar Momonosuke sobre a origem dos poliglotas e claro, sua escrita misteriosa Grande destaque aí para Kinemon Todas as bainhas <risos> Já desconfiavam que o Tengu não era um ferreiro qualquer. Mas vemos o rosto surpreso de Kinemon. Porque ele nem mesmo pensou na possibilidade do Tengu ser Sukiyaki. Sukiyaki diz então que tem algo a dizer para todos eles. Mas que depois disso ele quer se aposentar sem que os civis saibam mais nada sobre sua existência. Provavelmente vão ser aí os mistérios acerca da família Kozuki e do país. Deu ano, inclusive o outro ele está construindo galera, um retorno ao ano e vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Mas por enquanto, vemos a tripulação, o Frank fica surpreso de que Pluton não apenas esteja em Wano, mas que tenha existido. E o Luffy pergunta se o Frank não queimou as plantas de Pluton no passado, ao qual Robin confirma que sim, a arma antiga que possui o nome de um deus Pluton está ali e quer saber se o Luffy quer ela, mas ele não precisa de nada disso. Fato mais importante desse diálogo, sem dúvidas, que me pegou até de surpresa... É o Luffy lembrar que o Frank queimou as plantas. Porque o Luffy lembra de alguma coisa, né? Vamos lá. O fato de Odin querer libertar Pluto. O que, que isso significa? Eu creio que é porque esse foi o navio original. The Joy Boy. E como ele sabia que o Soberano voltaria. Ele queria libertar o um navio capaz de... De mudar o mundo. Uma coisa é certa. Ainda veremos o nosso Joy Boy. Luffy. Utilizando Pluton. Talvez não a original. Mas a oriunda das plantas que o Frank veio a queimar. Porque elas existiam inicialmente. Como uma contramedida. Para parar o um navio original. Caso caísse em mãos erradas. E enquanto eles estavam falando sobre armas. Uma linda Shinobu. Aparece com Otama perguntando se eles estão dizendo que mulheres maduras <risos> são como armas ancestrais Do nada Oda meteu essa, Oda é muito comédia A Shinobu emagreceu e voltou a ser alta e bela Otama fazendo uma pose ninja também vai ser a coisa mais fofa que você vai ver Hoje, ela diz a Luffy que ela se tornou uma verdadeira aprendiz de Shinobu... E pede para Luffy para torná-la sua na cama na próxima vez que eles se encontrarem... Quando ela se tornar muito mais forte. Isso aqui é muito legal galera, porque Otama não vai no navio do Luffy agora como uma aprendiz... Mas existe uma promessa entre eles... E como o ano vem sendo configurado para um retorno para esse país... Meio que temos também nossa próxima tripulante já confirmada. Nesse meio tempo, vemos Caribou que finalmente surgiu à espreita. E mais uma vez, escuta falar de uma arma ancestral, no caso Pluton. Dizendo que ele tem que contar isto para aquela pessoa. Se lembrem que ele também escutou sobre Poseidon. Quem é a pessoa que ele vai contar sobre as armas ancestrais? Poderia ser a figura misteriosa ao qual Kid menciona no final o homem com a cicatriz queimada? Pode ser, mas as melhores apostas são sem dúvidas o Barba Negra. Também não dá para descartar, sabe quem? O Dragon e os seus revolucionários. Pois nas histórias de capa que contam como o Caribou... Foi parar no país, deu ano, ele foi confundido com o um comandante revolucionário. Então pode ter uma dica deixada aí pelo ouro de quem é a pessoa misteriosa que ele tem conexões e quer contar mais sobre as armas ancestrais. Alguns dias se passaram e você pode ver que as pessoas na capital das flores estão mais felizes agora. O Monosuke é reverenciado como Shogun por todos. E em um momento de pausa dos seus afazeres como um Shogun, ele vai atrás... De Zoro para treinar mais na arte da espada apenas para descobrir chocado que Zoro, Luffy e todos os outros partiram sem se despedir apenas dele e de Kinemon. Eu creio que o fato do Luffy não se despedir deles é muito pelo tempo que eles passaram juntos e essa partida também não é um adeus e sim um até logo. Notem uma coisa galera, Oda está se assim, configurando um grandíssimo retorno ao país de Wano. Percebam como ele deixou também muitas sub de fora que não foram explicadas ainda. Não tivemos um brinde de Jinbe. O Zoro não visitou o túmulo do Ryuma. Não sabemos o destino de Hawkins. Espero Espero, Jack e mesmo os Yonkous. Mesmo o Zoro e Ryori não tiveram ainda um momento de despedida. Porque foi bem legal. Eles passaram muito tempo juntos na primeira parte do Arco de ano Só para a amizade deles sumir assim do nada mesmo um pequeno painel de piadas dos dois seria muito bom de se ver. Claro que essas coisas... Podem ser explicadas ao longo da jornada Quem sabe em memórias E também eles ainda não zarparam Então temos tempo para algumas coisas O ceifador do Zoro era apenas a alucinação de quase morte? Bom, não sabemos Então ainda teremos mais respostas vindas de Wano Fora os grandes plots né, como as fronteiras fechadas Pluton, Joy Boy e os Kozuki Vemos então Luffy, Kid e Lau no porto Tokage. O Lau está dizendo para o Luffy mudar o dia em que eles vão partir do país Deu ano Porque agora a aliança deles definitivamente acabou Mas o Luffy quer partir hoje Eu fico feliz de ver o Lau tomando um caminho diferente do Luffy Assim como o Kid Eles agora obviamente são rivais Mas também amigos E aquela coisa deles chegarem juntos na última ilha Começa a tomar forma a partir desse ponto Agora eles decidem escolher rotas diferentes do Pose que está fixada em Nordeste, Leste e Sudeste. Kid e Luffy que são meio parecidos, meio cabeças de vento escolhem Leste. E o Lau muito esperto vai para Nordeste. O Kid e o Luffy escolheram do meio pensando que seria a que mais avançaria na grande rota. Mas na verdade é o Nordeste que vai em linha reta na Grand Line. <risos> e o Lau são um bando deles é o melhor. Por fim o Luffy depois sofre sua primeira derrota como um Yonkou. E ela veio de um sorteio contra o Kid para ver quem iria para o leste. Luffy acaba ficando então com a direção sudoeste. Agora isso aqui ficou muito legal hein galera. Quem viu o meu vídeo sobre o capítulo extra. A jornada para o Deve se lembrar de uma coisa muito legal. Lá foi revelada a suposta localização de onde estaria o último Road Poneglyph. Eles nomearam três ilhas Específicas como possibilidades Se você não viu esse vídeo Eu vou deixar aqui no card Então dá um confere Mas as dicas foram Elbaf, terra dos gigantes Ratnozu, a ilha do Barba Negra E Vila, uma ilha tomada pelos revolucionários Eu acredito que o Luffy obviamente vai para Elbaf Lau vai para Vila E Kid vai para Ratnozu Isso é legal porque teremos foco nos três Capitães agora porque todas Estas ilhas têm coisas importantes Para o enredo da trama de One Piece Para fechar o ápice do capítulo Kid diz que os Yonkous São um pé no saco mas o que mais Irrita ele é ninguém menos que Buggy e temos uma Revelação e tanto Vemos uma página onde tem Bug, Crocodile e Mihawk no jornal e logo após o nome Cross Guild ou Guilda Cruzada, o Luffy fica surpresa ao ver isso e pergunta porque parece que eles são subordinados do Bug agora, o Zoro olha pra eles e diz que não acredita nisso, principalmente não para Mihawk, o Lau diz que se o Bug foi capaz de fazer esses dois seguirem ele, então é apropriado chamá-lo sim de Imperador mas o Luffy responde dizendo que o bug apenas um idiota eu falei que o bug iria recrutar o Mihawk mas eu vou ser sincero, eu estava brincando e o Oda realmente Fez isso, o Bug vai ser rei dos piratas ainda hein galera Como ele recrutou o Mihawk o Crocodile Bom, eu creio que tem muito a ver aqui com o Bug se tornando um Yonkou E fazendo do seu governo uma espécie de porto seguro para esses piratas Eu estou muito curioso aqui para ver a história do Bug se tornando Yonkou Uma coisa é certa tudo isto é para trazer o confronto de Mihawk e Zoro para mais perto. Mas não pense que para por aí, porque recebemos informações sobre a Guilda Cruzada de Bug. Parece que ele está colocando uma recompensa para os soldados da marinha. E agora a marinha tem que ter medo até mesmo de civis que poderiam matá-los. Galera... O bug colocando recompensas em fuzileiros navais é a coisa mais cru e capciosa de todos os tempos. Isso aqui. É muito legal porque também existia um pirata real que fez o mesmo Um pirata muito famoso que foi caçado por 500 dólares Em retaliação ele fez cartazes com a cara do governador responsável por isso Colocando uma recompensa pela cabeça do governador de 5 mil dólares Seu nome era Jean Lafitte Pirata que inspirou o Lafitte do Barba Negra Isso é realmente genial, um sistema de recompensas Colocado nos fuzileiros navais é perfeito para a organização pirata do Bug e ajuda a deter a marinha. Qual a recompensa de Sengoku? Qual a recompensa dos almirantes e a do Garp? Eu estou muito curioso para ver o que o Bug está aprontando. Mas com Mihawk Crocodile apoiando o Bug, ele ganhou muita influência nesse ponto. Mais do que qualquer outro Yonkou sem dúvidas. Por fim, o lauda aqui de uma cópia do Poneglyph Vermelho dizendo que eles também têm direito... De o Killer diz que eles precisam levar isto a sério para participar da batalha pela corrida do One Piece. O Kid pergunta a Killer se ele está tentando dizer que eles agora deveriam tentar encontrar o homem com a ferida de queimadura. Mesmo que eles não tenham qualquer pistas sobre ele. O Luffy acaba ficando curioso sobre isso mesmo para Robin e Lau que acaba fazendo uma expressão interessante aqui se você parar para analisar que basicamente... Pode ser que ele sabe de quem o Kid está falando. Ou que está apenas escutando a conversa sem saber de nada. Mas o Kid não fala mais nada sobre isso. Porque acabou de se tornar uma vantagem para ele. É interessante. Esse personagem da cicatriz de queimadura. Pode ser um personagem completamente novo. Além da espreita. O homem que conversou com o Crocus. O pirata do tapa-olho. Que quando surgir na trama. Significa que o Piece já caminha para o seu fim. Eu só espero que se for novo. Que esse homem com a cicatriz de queimadura não seja apresentado pelo filme Red Mas é o seguinte, a dica principal é que esse mistério surgiu Logo após eles pegarem uma cópia do Road Polyglife Então pode ser alguém capaz de dar informações sobre isso Se for alguém conhecido, quem poderia ser, quem possui características de queimaduras. Aokiji, que brigou com Sakazuki, sabemos que ele tem diversas queimaduras dessa luta, inclusive perdeu uma das suas pernas. Faz sentido para a reação de Lao e Robin que tem conexões com ele. Mas convenhamos. A Okji é mundialmente famosa. As pessoas sabem o nome dele. E não faria muito sentido. Que ele tenha conhecimento também relacionado. Ao tesouro One Piece. Mesmo assim. É uma possibilidade real. E ele está ligado aos eventos de Ohara. Sabo também tem uma cicatriz de queimadura. Vemos a reação de Robin. Que conhece Sabo. Melhor do que ninguém. porque passou dois anos do seu time skip. Ali com os revolucionários. Lau também teve contato com... Com o Sabo lá em Dress Rosa. A questão é. porque o Sabo teria também informações sobre o tesouro One Piece. Que daria vantagens a quem o encontrasse. É a mesma questão do Aokiji. Mas a dica também pode ser um local que esses piratas se encontram. Aokiji deve estar em Ratnozu. E Sabo em Vila. Não podemos descartar também um sobrevivente de Ohara. Quem sabe... Clover, porque ele e os estudiosos ficaram na árvore enquanto ela queimava ao redor deles. E o resto de Ohara foi completamente destruído. Se ele sobrevivesse faria total sentido que ele fosse o homem com a cicatriz de queimadura. Eu já fiz uma teoria bem legal galera sobre os revolucionários terem salvo algumas das pessoas... Deu raro que faz bastante sentido. Eu vou deixar ela aqui no card para você dar um confere, mas o Oda disse em uma entrevista também que ele pode trazer qualquer personagem de volta. Todo personagem tem uma chance de retornar, talvez a pessoa Com a cicatriz de queimadura Seja sim alguém rara. E para fechar o capítulo Ele termina com o Momonosuke gritando se Yamato Também saiu, mas Yamato Estava no telhado E grita para Momonosuke que é hora de Partir com Luffy, que é hora De viver com o Kozuki Oden Parece que Yamato Está tentando <risos> Copiar Oden se segurando A uma corrente por dias para conseguir embarcar no Sunny. Mas se dando muito mal. Porque diferente de Oden. Yamato tem uma curva no visto. Seria bem legal ver essa cena. Agora uma curiosidade. Yamato foi confirmado no bando nesse capítulo. E eu posso provar para vocês. E essa prova não está nem mesmo nessa fala. Aqui do filho de Kaido que vai zarpar com Luffy. Mas a dica principal está algumas páginas atrás. O Momonosuke quando sai procurando todos os chapéus de palha. Grita os nomes dos tripulantes na ordem em que eles se juntaram ao Luffy. E quem ele mencionou por último, Yamato. Então a adesão de Yamato está confirmada meus amigos. Temos mais um tripulante oficial para os chapéus de palha completamente anunciado. Desse capítulo. E é isso, mais um capítulo muito bom. Eu quero saber como é que o Oda vai terminar o One Piece em 3 anos. Porque só nesse capítulo ele colocou uns 180 mistérios, né? Quem é o homem da cicatriz de queimador, Quem é o, o homem que o caribou quer contar os mistérios sobre as armas ancestrais? O que, que é Pluton? Por que o Oden quis abrir as fronteiras? O que, que o Sukiyaki falou pro Bobo? Nem isso sabemos. Deu. Capítulo de um bilhão de mistérios E o quer terminar em 3 anos Se eu não me engana não O Opis vai durar mais 10 anos É isso Espero que vocês tenham gostado Tem alguma teoria? Fez um review bem legal? Por favor compartilhe conosco aqui nos comentários Quero saber sua opinião Se você gostou desse vídeo Então deixe o like Até a próxima Valeu por assistir